Oi, pessoal! Tudo certinho com vocês? Eu me chamo Bruna Basile, eu faço parte da equipe de Português do Descomplica e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre figuras de linguagem, hipérbole e metáfora. Essas figuras são muito importantes para o vestibular. Vamos falar sobre a classificação e as características das figuras de linguagem. Preste atenção nos exemplos para identificar nas questões essas figuras que frequentemente caem nas provas. Se você está estudando para a prova, dá um like nesse vídeo. Estamos na torcida por você. Gruda nesse vídeo para não perder nenhum segundo, porque além do resumo, deixamos um link na descrição para assinar o Descomplica e ter acesso ao curso completo, preparação com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no vestibular e no Enem. Também deixei o um mapa mental do vídeo completo para download aqui no link da descrição. E vamos lá agora. As figuras de linguagem são recursos utilizados geralmente em textos literários. Esses textos são aqueles que se utilizam de uma linguagem que busca causar emoções no leitor e possuem um o objetivo de entretê-lo. São aqueles que possuem o foco da comunicação na função poética, a qual se preocupa com a forma de transmitir uma mensagem. Esses textos, então, possuem palavras que assumem significados ampliados de acordo com o contexto. Cabe destacar que são, portanto, exemplos de linguagem conotativa, quando uma palavra possui um significado diferente do original, aquele do dicionário. É, portanto, uma linguagem criativa. Agora que já entendemos o que são as figuras de linguagem, podemos conhecer melhor duas delas, a metáfora e a hipérbole. A metáfora estabelece uma comparação implícita entre elementos. É implícita porque não utiliza conectivos comparativos para estabelecer a relação entre dois elementos. Por exemplo, ela é uma fera do crossfit. Aqui temos uma comparação entre os termos ela e fera com o sentido de ser alguém muito boa realizando o crossfit. Mas, quando falamos em metáfora, é preciso falar também sobre outra figura de linguagem, a comparação. Esta figura é uma comparação explícita, ou seja, relaciona dois elementos por meio de um conectivo comparativo. É diferente da metáfora porque, nesse caso, utilizaríamos, por exemplo, o como. Na frase, ela é cheirosa como uma flor, relaciona os termos cheirosa e flor a partir do como. Entendeu a diferença? Então, vamos agora para a hipérbole. É uma figura de linguagem que apresenta uma ideia que expressa exagero. Você já ouviu aquela música do Cazuza chamada Exagerado? Esse é um exemplo clássico de hipérbole. Por exemplo, no verso. Te trago mil rosas roubadas. Mil rosas roubadas são muitas flores, não é mesmo? Um buquê já era suficiente. E aí, entendeu tudinho? Deixe as suas dúvidas nos comentários e sugestões de vídeos. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os resumos que subimos aqui. Claro que o conteúdo completo, concurso, cronograma, planejamento de estudos, está lá no Descomplica. Pega o link aqui na descrição para assinar. Ah, não se esqueça que se você quiser baixar de graça esse mapa mental completinho e em alta resolução, é só clicar no outro link aqui da descrição. Recados de blogueirinhas, todos dados. Então, é isso, gente. Até o próximo vídeo e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.